Este vídeo trata do tema das especificações algébricas para tipos de dados abstratos. O conceito aqui explorado é o de isomorfismos, para o caso heterogêneo, isto é, para sigma-álgebras construídas sobre conjuntos indexados. Como no caso homogêneo, temos duas álgebras, A e B caligráfico, entre as quais... Existe um sigma homomorfismo F. Dizemos que tal morfismo se trata de um sigma isomorfismo quando existe um sigma homomorfismo G na direção inversa, que seja tal que a composição destes dois homomorfismos corresponda à identidade. Em um dos casos, Saímos através da função f da álgebra a e vamos para a álgebra b. A função g nos leva de volta à álgebra a e, portanto, queremos que g bola f seja a identidade em a. No outro caso, sabendo que existe tal função g de b em a, queremos que, ao compô-la com a função f logo em seguida, retornando para a álgebra b, tenhamos a identidade em B. Assim sendo, um sigma isomorfismo f é definido pela existência de um homomorfismo g que respeite essas duas propriedades. Não é difícil demonstrar que quando tal homomorfismo g existe, ele é único e, portanto, podemos dizer que se trata de o morfismo g e dar-lhe um nome a saber a inversa do morfismo f. Quando não estivermos preocupados exatamente em saber qual é o sigma isomorfismo entre as álgebras a e b, mas simplesmente quisermos asserir algo sobre a sua existência, escreveremos a isomórfico a b segundo a assinatura sigma. Tudo aqui funciona como no caso homogêneo generalizado para as camadas dos universos das álgebras envolvidas, que constituem conjuntos indexados. Por exemplo, neste primeiro exercício, pedimos para verificar que a existência de uma tal inversa, que justifique um isomorfismo, corresponde à bijetividade da função. Aqui, especificamente, a bijetividade das camadas desta função. Gênero a gênero. No próximo exercício, pedimos para verificar para uma dada álgebra arbitrária que o morfismo identidade indexado constitui a sua própria inversa. É óbvio que nesse caso se trata de um sigma isomorfismo da álgebra dada nela mesma. Generalizando esta ideia, Qualquer que seja o sigma-isomorfismo de uma álgebra nela mesma, não necessariamente agora a identidade entre A e A, pode ser invertido e invertido novamente de modo a nos retornar a função de entrada. Em outras palavras, a operação de inversão é idempotente sobre sigma-isomorfismos. Dadas agora três sigma-álgebras, a, B e C, tais que F constitua um sigma isomorfismo de A para B e G constitua um sigma isomorfismo de B para C. Temos a eles associadas as suas inversas, G 1 e F 1, como sigma isomorfismos. Podemos demonstrar que G bola F invertido corresponde a nada mais do que a composição de F menos 1 bola G menos 1, mesmo no caso S indexado. Um subcaso interessante sobre o qual você deve refletir é aquele em que a álgebra C e a álgebra A são idênticas. Será que, nesse caso, o sigma isomorfismo em verde aqui consistiria necessariamente no morfismo identidade? A resposta é não, mas você deve justificar isso. O que será o máximo que você pode dizer sobre esse morfismo? Por fim, o último exercício nos pede para verificar que a relação de sigma isomorfismo é uma relação de equivalência na classe da sigma álgebras. Isto é, uma sigma álgebra arbitrária A é sempre sigma isomorfa a si própria. Duas álgebras A e B tais que a primeira seja sigma isomorfa à segunda são tais que a segunda é também sigma isomorfa à primeira. E três sigma álgebras A, B e C arbitrárias tais que A seja sigma isomorfa B e B seja sigma isomorfa a C serão sempre tais que A é diretamente sigma isomorfa AC. Esse exercício é bastante simples de se resolver.